Boa noite, bem-vindos ao sofá da Vila. Meu nome é Kézia Vila Mil, sou fundadora e diretora do Instituto Vila Mil. Camila, Karina, Rafaela, bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar de um tema novo, eu acho que é uma novidade para muita gente. Vou escrever aqui o tema para vocês. Vocês já sabem qual é o tema da nossa live de hoje, do nosso sofá? Vou escrever aqui: Osteopatia para bebês. Funciona? Esse que é o tema da nossa live. Não sei quantos de vocês aí sabem o que é osteopatia. Quantos de vocês já teve experiência com osteopatia? É, para mim é tudo muito novo. Esse mundo da osteopatia, uma coisa nova para mim, como médica, como mãe, como obstetra, né, como profissional, foi uma novidade muito grande a osteopatia. Eu já conhecia a fisioterapia para criança, para bebê, porque o meu primeiro filho precisou e usou. E a osteopatia realmente foi uma grande novidade, que chegou até mim, por causa de pacientes, pacientes minhas com seus bebês começaram a ter e começaram a me contar das experiências com os bebês usando a osteopatia. E claro, já conheci a osteopatia para adultos, né? A minha família, várias pessoas tinham usado. Olá, Renata, bem-vinda! Olá, bem-vinda! Então, pessoal, essa é a Renata, nossa osteopata, mais Boa nova noite. membra. Mas nova membro ou novo membro? <risos> Me corrija aí, nem sei como é que fala é, Então a Renata é uma nova moradora aqui da Vila A gente Isso. chama os, os profissionais da Vila de moradores, né? Porque a gente, a gente considera que todos somos uma vila E as pessoas que trabalham, tanto os profissionais quanto os, os, os pacientes, os clientes A gente fala que nós estamos ali em uma vila Então a Renata é uma nova moradora da Vila e a Renata foi assim um achado, né? Então a gente, eu já conhecia ela de nome, de várias pacientes, tem seus bebês em tratamento com ela. E eu confesso que eu não sabia exatamente o que que era uma osteopatia pediátrica, eu só entendia porque eu via os resultados, né, que elas contavam. E já tinha feito uso da patia na minha mãe, porque a minha mãe já tinha tido necessidade de usar a para a saúde dela. E, e meu filho tinha feito fisioterapia né, pediátrica e teve, foi maravilhoso. Assim. E aí tive uma grata surpresa de... A, muito obrigada, Rúbia, Estela, falando que a Renata, sem dúvida, é a melhor osteopata do Brasil. <risos> Eu também não tenho dúvidas de que ela é a melhor osteopata do Brasil. Uau. Tem conteúdo, uma bagagem sensacional... Tenho o maior orgulho dela estar com a gente na vila, né, Renata? Então Isso. vamos deixar a Renata se apresentar. Renata, fala um pouquinho de você, da sua bagagem, da sua história. Por que fisioterapia pediátrica e por que osteopatia? Isso, boa noite, pessoal. É, os que me conhecem pessoalmente sabem o quanto que hoje está sendo uma mais um. Eu falo mais. Tô... É, trilhando mais um caminho, mas assim, desbravando, só porque eu tenho um pouco de vergonha. Eu falei com a Kézia, falei, Kézia, morro de vergonha, mas vamos que vamos. A gente não faz todos pequenos, né? Então, eu sou, meu nome é Renata Carini, sou fisioterapeuta pediátrica. É, esse ano eu faço 15 anos de formada, e desde que eu entrei na faculdade eu já sabia que eu queria. Eu, na verdade, eu já sabia que eu queria ser fisioterapeuta desde antes. É, e quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero ser fisioterapeuta pediátrica. Mas confesso que quando eu entrei, eu pensava em neuropediatria. Então, devido a questões até mesmo de saúde que eu tive de infância. E aí, só que eu entrei, fui apaixonando com cardiorrespiratório, com tudo que envolve a pediatria, e fui caminhando para esse lado, né, da, da cardiorrespiratória. Fiz toda a minha, a minha história durante a faculdade, foi voltado com projetos na pediatria. E foi assim que eu conheci então, a equipe da fibrose cística, onde eu comecei a minha primeira experiência no hospital como estagiária da fibrose, doutor Alberto, lá do antigo CGP, né? do Hospital Infantil João Paulo II. Quando eu formei, eu fui contratada. E comecei então a residência, especialização. Então eu sou especialista, não só, né? Eu não trabalho, a minha área não é só a osteopatia, apesar que eu atuo só com a osteopatia, porém eu não esqueço as minhas demais áreas. Então eu sou especialista em cardiorrespiratório, em desenvolvimento infantil, em pneu funcional. E tem vários cursos dentro da pediatria, dentre eles tem a osteopatia, a osteopatia pediátrica e vários outros cursos. Logo que formei, fui então para essa área do hospital, né? trabalhei muitos anos em CTI, e na fibrose, no hospital das clínicas e no CGP, e depois que eu ganhei meus pequenos, eu falei, vou ter que sair um pouquinho dos hospitais, porque eu não estou dando conta. E aí eu fui indo para consultório, e hoje eu fico então só em consultório com a osteopatia. Então, assim, a minha trajetória né, dentro da fisioterapia é, foi sempre só voltada para a pediatria mesmo. Eu brinco que eu só sei cuidar dos pequenos. Então, assim Se precisar, a gente quebra um galho né, com, com os adultos. Mas a minha experiência e né, a minha abordagem, a minha experiência é com a pediatria mesmo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Né? O que, que é a diferença entre osteopatia e fisioterapia? Isso. Na verdade, não é uma diferença. Na verdade, é assim, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. É, assim como na, na medicina existem várias especialidades, na fisioterapia também. E a osteopatia é uma delas. E a gente trabalha com técnicas manuais, onde a gente entende que o, o corpo como um todo... Na verdade, a fisioterapia, de forma geral, entende que o corpo é um todo. A gente não trata só partes, a gente trata um todo. E na osteopatia a gente entende e aplica isso. Então não tem diferença. Na verdade a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. No Brasil quem pode ser osteopata é o fisioterapeuta. Mas não é uma ciência é, nova não, sabe? É uma ciência muito antiga. Foi criada em 1800, eu não sei se é 73 ou 74. Não lembro ao certo. Por um médico norte-americano. Taylor Still. Foi ele que criou a osteopatia. Ele era um médico, e eu vou só contar assim, um breve que todos os pais, quando chegam no consultório, eles querem entender. E eu acho eu falo assim: é muito importante você entender o que, é que você está trazendo seu filho. E se você entende a essência, você entende o, o início, meio e fim e confia, né? Eu, como mãe, eu gostaria que, faz, que fizesse isso comigo, então eu sempre faço isso. Então, assim a, esse médico, o Dr. Steele, ele teve algumas perdas é, de filhos, três filhos, ele, na medicina clássica, na atuação né, da medicina clássica. E com isso fez, durante uma guerra civil, também nos Estados Unidos, com isso fez com que ele tentasse entender um pouco mais do corpo, assim, além do que ele já entendia. Então, ele aprofundou um pouquinho mais e começou a entender que o corpo ele tem movimento. Todo, qualquer parte, todas as estruturas do corpo tem movimento. E a partir do momento que existe uma ausência desse movimento, isso pode trazer algum comprometimento. Alguma parte do corpo vai sobrecarregar. Então, é, ele criou a osteopatia. É, eu vou voltar só para fazer um link aqui lá no. no... Por que no Brasil são fisioterapeutas? Então, no Brasil, são os fisioterapeutas que são especialistas. Mas não é uma ciência nova, é uma ciência muito antiga. Então, nos Estados Unidos, os médicos que são osteopatas, não, lá é uma medicina osteopática. E na Europa, é uma graduação. Mas o que é o que é ensinado aqui, é ensinado lá nos Estados Unidos e na Europa. É uma ciência única. Entendi. Entendi. E me explica então o que que faz o osteopata? Então, é, o osteopata, como eu disse, né? Nós entendemos que o corpo é uma coisa só. É, então, no, vou falar, eu vou direcionar para os bebês porque eu só sei falar usando meus pequenos, sabe? Tá? Então, assim, o bebê eu falo assim, ele não é um pezinho, uma mãozinha, um fígadozinho, um rim, ele é um todo. Então, a partir do momento que uma única estrutura está com ausência ou diminuição de um movimento, ele entra em disfunção. Aquele sistema acaba perdendo a sua função. E se ele perde aquela função, ele vai acabar precisando de ajuda dos coleguinhas que estão mais próximos. E outros sistemas vão, acabando sendo sobrecarregados e comprometidos. O que, é que a osteopatia faz? Ajuda esse corpo a liberar essas tensões, liberar esses, é, é, esse corpo para ficar livre para os movimentos. Se ele está livre para funcionar, para ter os movimentos normais, ele vai ficar em equilíbrio e assim ele não vai ter nenhuma falta de função. Ele vai funcionar legal, se ele funciona bem, ele não tem nenhum sintoma, não vai ter nenhuma patologia. né na, na... Me, me dá um exemplo, por exemplo, de um bebê com um falta de função. Isso. Então, por exemplo, eu falo assim, é, eu falo com os pais assim, que muitas pessoas me ligam, é, falam assim: quando que eu levo? Na osteopata. Eu falo: nasceu levou? É, mas é a gente já leva. Que a gente discute muito, né? Tem países que o bebê nasce e passa por uma avaliação do osteopata para ver se tem alguma coisa que ficou Sim. fora de função, como uma coisa preventiva, porque dentro do útero Sim. pode ter ficado. A posição do feto no útero, ele pode ter ficado apertado em algum lugar e isso gerar algum desconforto para ele quando nasce. Então, acho que ela já faz ali uma massagem, alguma coisa no bebê, para ele ficar mais confortável. Eu não sei, tô falando na minha palavra. Me que explica que gente... como é que é isso. Assim, é. Por que tem bebê que nasce mais amassado e tem bebê que nasce menos amassado? Me é. explica melhor isso O que, que eu, eu falo? É. É. Eu falo o seguinte, quando eu vou falar como se você já saiu da minha consulta, tá? Tá, porque na me minha primeira... Eu sou uma mãe leida, não acredito em nada, meu <risos> bebê nasceu, ele, é, ele tá amassado em algum lugar? <risos> é, eu falo assim, eu falo quando eu chego eu me apresento e falo assim, de, olha, eu falo o que, que é o osteopatia que eu já falei agora e, falo, e explico o seguinte, o bebê, todo bebê se a gente pensar, ele nasce com alguma alteraçãozinha, com alguma disfunção. Não que isso vai trazer, às vezes ele nasce top, nasce com uma disfunção, mas que não tem nenhum sintoma agora. Mas que hum. lá na frente, depois, com três meses, com quatro meses, daqui a pouquinho começa a apresentar é, uma alteração no sono. O pescoço assim, começa a ficar mais pendente, a começa tá a ser falando, observado. Bebê estava tão amassada. <risos> a Clarice, a Clarice da, Aurora, da Aurora? E a bebezinha dela, é... É... bebezinha dela ficou pélvica, né, Clarice? Muito Foi. tempo. E no final tinha óleo e a gente tentou fazer versão, tentou, tentou, tentou E não conseguimos, e teve da cesariana E quando ela nasceu, a gente viu que o cordão dela, assim, acho que era assim ó, Acho que era um pequenininho. 20 centímetros de cordão Então, assim, realmente estava difícil para ela, muito apertadinho mesmo lá dentro e ela tinha cabecinha realmente assim. A gente fala falando o termo amassado, mas não, esse termo é um termo leigo, né, Renata? Sim. Tem um termo correto, né, pra falar. A gente tá falando isso da brincadeira aqui, porque é um termo Sim. que os leigos usam. Mas tem Sim, os termos eu... corretos, né? E isso pode ter realmente alguns sintomas pro bebê depois que ele nasce. Sim, né? eu vou então... usar um... Pode falar. Fala aí, assim. Eu entendo, assim. Claro que eu, eu entendo como obstetra o bebê pélvico, o bebê que tinha pouco líquido. É, tem algumas coisas que eu consigo entender que aquele bebê ali realmente pode ter. E o bebê trem é que a gente vê que a cabeça nasceu mais amassada mesmo, tortinha, né? A, a gente vê isso. Sim. Na hora de nascer. Ficou muito tempo encaixado. Ou então, é, o meu filho, Paulo, no primeiro filho meu, a gente fala que chama faces. É, esqueci o nome agora, quando ele nasce com a cara roxa, que ficou muito tempo assim, ó. ele desceu bem antes, dias antes de nascer. A quimótica, ele nasce com a cara Sim. preta. Porque ele fica muito com tempo no canal de parto, Sim. ele nasce com a cara pretinha, pretinha, roxinha, assim, tanto que ele ficou lá. Então, assim, super amassado, né? O meu, meu segundo Sim. filho. Então, talvez eu soubesse, eu Não tem se existir isso há nove anos atrás. Já. Mas, né? Mas talvez ele poderia ter chorado menos quando ele nasceu. Se Serou assim, alguma dor nele. Enfim, assim, eu sei que tá torcicolos, né? Bebê que fica. que nasce de deflexão. Se essas Sim. coisas depois dão mais. Se assim, a gente dá, gente. Fica assim ó, três dias assim pra ver se não vai doer teu pescoço. Sim. Né? Mas eu assim, tô falando da minha parte leiga, assim, eu quero ver tá. o que, que você vai falar aí, né? É, o que, que eu falo? Eu falo que a gestação é linda, é maravilhosa. Mas o bebê, ele sofre forças mecânicas desde a, da, do dia de intrauterino, né? Então, e essas forças, essas pressões, elas trazem é, necessidade de adaptações dentro do útero. Então, por exemplo, se o bebê é um bebê muito grande, um gig, ou se é uma gestação gemelar, ou se o bebezinho é pélvico, ou se um, saiu do, do, do tempo gestacional, o trabalho de parto, tem bebês que passam por todos os partos, né? E finaliza às vezes por uma cesárea. Então ele tem as forças mecânicas ali e traumáticas do, do, do nascimento. O parto é lindo, independente da via dentro da sua necessidade. Mas ele tem as suas, as suas questões traumáticas que fazem parte da vida. Eu falo, não tem o que fazer. A gente tem que retirar o bebê e fazer o melhor. né? Só que essas questões todas mecânicas e essas é, tensões, né? essas questões traumáticas, isso gera é, disfunções no bebê. Aí eu vou dar o um exemplo então do bebezinho pélvico. Essa aqui é a Cleuzinha, tá gente? Ela me acompanha. Então imagina um bebezinho pélvico lá na barriguinha sentadinho aqui recebendo uma pressa e ele não vai ficar sentado ainda com a cabeça alinhadinha assim né às vezes fica assim né e assim aí ele tá lá dentro do... tá que delícia ficou meses lá às vezes ele é, muda fica uma semana duas, mas não importa igual a Kézia falou fica cinco minutos aqui e volta imagina você ficar semanas então um bebezinho pélvico por exemplo ele tem pressões no crânio e no sacro o tempo inteiro durante essa gestação e para ele ter os seus movimentos, a sua mobilidade tecidual, ele precisa de ter liberdade. Se ele não tem essa liberdade, vão acrescentar então ainda uma circular que não é impeditivo para parto normal, não é impeditivo para a vida, não é nada disso. Para a osteopatia. Mas para a movimentação, né? Pode exatamente. Movimentação. Ele fica exatamente. Para a osteopatia, a gente tem que é, é observar, por isso que eu peço os ultrassons na minha primeira consulta. É, eu tenho que observar uhum. isso, por porque, porque é quê? Porque diminuiu a mobilidade. Para quê? Para mãe ou para o obstetra, se ter circular isso não faz parte do. Ultrasson. Não faz, sim. Aí nós vimos aqui na live maravilhosa, é. né? Que não faz. Aí o que, que eu faço? Quando tem alguma coisa mais importante, vem relatado. Quando não tem, aí a gente consegue ver, né? Quando não tem, eu, consigo, eu vejo os posicionamentos, e às vezes mesmo nas imagens a gente tenta observar, como é que são imagens paradas, né? A foto ali, mas eu tento fazer uma releitura ali, tentar entender o que, que é o histórico desse bebezinho para mim. Então, nessa primeira consulta, eu peço sempre que vá, os dois responsáveis, porque eu preciso escolher todo o histórico gestacional, todo, desde, desde quando teve a intenção de engravidar. Todo o histórico do parto e avaliar todo o bebezinho e os exames. É, eu falo sobre é, desde quando quer engravidar, porque as questões emocionais, psicoemocionais dos pais, da mãe e do pai, geram questões fisiopatológicas na criança desde intruterino Inclusive em questões de movimentação dentro do útero. Então, voltando ao bebê pélvico, se ele tá ali com restrição de movimento, com limitações de, de, de, de movimentação, e na hora do parto ainda, tenta. A gente tenta versão, tenta é, o parto normal, aí não conseguiu, e mesmo que saiu por cesárea, às vezes teve que entrou em sofrimento, teve que ser uma cesárea um pouquinho mais rápida, ele ainda teve as tensões dentro da barriga, as tensões fora do parto, e mesmo que ele não tenha sido pélvico, seja cefálico, mas o tempo de trabalho, o tempo expulsivo ficou prolongado, teve que usar o uso de vácuo ou de fósforo, teve alteração dessa estrutura. Ele já nasceu com essas tensões. Essas tensões vão gerar compensações nesse corpinho. Então, é, vou dar um exemplo clínico então tá de uma bebezinha então a bebezinha chegou para mim a, tá com um histórico de um refluxo vou falar de um refluxo e ela vem para mim e eu colho todo o histórico olha ela foi pélvica Nossa e eu observo já porque na osteopatia ou Késia, é, o osteopata ele é treinado eu falo que cada um é treinado por uma coisa o médico, o pediatra para uma coisa, obsteta para uma, ou osteopata para uma. Ele é treinado para entender essa ausência ou diminuição de movimento do corpo de todas as estruturas e tecidos desse corpo nas primeiras horas de vida. Então a gente consegue ver um torcicolo, uma alteração, uma disfunção visceral. A gente consegue identificar isso. Que às vezes, o bebê só chega para... às vezes, assim, hoje ele tem melhorado muito essa realidade. Mas às vezes o bebê chega, vindo às vezes pelo pediatra, e depois de dois meses, de três meses, que é quando ele consegue identificar um torcicolo, uma alteração craniana, mas não por falta de competência jamais. É porque cada um é treinado por uma coisa. E eu fico muito feliz nos pediatras que me confiam e encaminham para mim para poder... né? Essa questão multidisciplinar é fantástica. Então isso é muito importante. Então... Vamos dizer então que a mãe chega e fala comigo assim: nossa, ele tem um refluxo muito grande, tem muito gasto que me manda e fala, ó, oh, eu tô te mandando tá com um refluxo. É, eu às vezes não quero entrar com remédio, que os, os pediatras mesmo assim, eles tentam não medicar de cara, né? Eles tentam primeiro ver todas as outras questões para depois entrar com a medicação. Olha para mim, aí ah, eu vou observar. Olha, foi um bebê pélvico. Ou então, nossa, não, foi um trabalho de parto prolongado com questões importantes que não tem o que ser feitas. E esse bebê então teve um estresse maior na base do crânio. Aqui, esse aqui é o meu bebê, é um para quem não conhece, gente, isso aqui é um crâniozinho de um de um RN, né? de um bebezinho, né? 32 semanas, provavelmente. Aí, é, na base do crânio aqui, ó, saem nervações importantes aqui, em uma dentre elas, o nervo vago. Que sai do forame jugular. Vamos dizer que esse bebê ficou pélvico assim, com uma circular, por muitas semanas, e ainda foi um, um trabalho de parto difícil, foi um parto complicado. Ele teve um, um, uma tensão de toda a musculatura da região cervical, e os ossos, eles são recobertos por várias estruturas. Se você recobre o, a parte óssea, onde sai o foramezinho, que é, né, a parte óssea, sai o. o o forame de o sai o nervo vago. E na saída dessa desse nervinho ali, na base do crânio, tem tensão muscular, tensão de face, tensão de tudo. O bebê tá lá aqui, ele pode começar a exacerbar uma hiperatividade da do do esôfago ou do, do pelo nervo vago. E isso desencadear é um refluxo. E aí como que eu vou identificar isso? eu não tenho eu não dou diagnóstico né é, meu diagnóstico é funcional eu observo isso como desde a gestação nossa aí você volta nosso um bebê pélvico foi um bebê que sabe eu faço essa releitura na hora que eu faço essa releitura eu entendo o que que esse corpo traz para mim e aí eu ponho as mãos com a permissão da criança o que eu sempre é muito importante a gente pedir permissão sempre que a gente for tocar numa criança eu peço permissão e ela vai me mostrando. Olha, eu vou vendo do dedinho do pé a cabecinha dela, onde tem movimento e onde tem ausência desse movimento. E onde eu encontrei ou não encontrei, onde eu encontrei a ausência ou não encontrei o movimento, eu tento já ajudar a, a esse corpinho a ficar livre. Por quê? Todos nós temos a capacidade de de resolver as coisas. É, quantas vezes a gente não ficou gripado e você nunca, você não toma nada, você espera o seu corpo resolver. Você só a coisa só desanda muito quando o seu corpo não tem equilíbrio. Você tá com a imunidade baixa, não tá, né? E aí você, mas se você tá em equilíbrio, você resolve. E o bebezinho, às vezes ele tem tantas pressões intrauterinas, tantas questões intrauterinas ou após o parto, porque foi ficou no único posição o tempo inteiro que ele não consegue resolver sozinho. E aí o que o osteopata faz? Vai lá e tenta ajudar. Tenta, eu falo que abrir as portinhas, Abram as portinhas para poder ajudar esse corpo a encontrar o equilíbrio, a voltar os movimentos. Muito legal, muito legal. E com relação à amamentação, o, o que que ajuda o osteopatia na amamentação? Então, é, eu recebo muito, eu atendo muito a RN, a grande maioria que vem para mim é por disfunção de sucção e, e o que que acontece se a gente pensar no que eu falei anteriormente em relação a posicionamento ao trabalho de parto é, principalmente quando o bebê às vezes é um bebê gemelar ou então um bebê muito grande ou diminuição de líquido isso tudo vai aumentar as pressões ali o crânio ele vai ele também vai sofrer essas pressões por mais que ele tenha é, a sua capacidade natural, né, de, de fazer o, o de se real, não é realinhar, de, de se adaptar, adaptar para poder sair, porque senão a, né, não vai sair. É, então, por isso que as suturas, essa parte aqui, todas usinhas gente, são as suturas, tá? Elas são abertas justamente porque o crânio ele tem que ter a sua mobilidade para conseguir passar aí nasce até aquela cabecinha bem cônica que é normal depois ela vai voltando só que imagina se o bebezinho teve que teve que ser usado uma a ventosa né o vácuo ou então o fósseps ou então ficou muito tempo encaixado mesmo sofrendo essas pressões em né, região de, de têmporas né de temporal dá para ver aqui em região de temporal é isso ou então ficou muito tempo é, com posicionamento inadequado, com a cabecinha às vezes sempre virada mais para um ladinho. Assim que Assim, isso. E aí o que, que vai acontecer? Isso vai trazer uma alteração também nas estruturas do, do, de, do crânio, porque a cabeça é uma resultante do corpo. O problema não é a cabeça, o problema é todo o resto que está que tá tendo que se compensar para poder é, executar para é inteligente. ele vai executar a função, mesmo que ele tenha que pedir ajuda para os coleguinhas e compensar. E aí, na hora que nasce, às vezes nasce com algumas questões em relação com algumas é, disfunções no crânio, é, ou no tórax, ou, ou na região cervical, que são peças importantes para a sucção. Então, se pensarmos que nós temos inervações que saem na base do crânio, é, que é importante, por exemplo, o hipogloso, que inerva língua, você precisa da língua boa, Você, se, né, eu vou falar bem leigo, eu preciso da, da língua com uma boa mobilidade, com uma boa... se ela não tem boa, se estiver tendo uma, uma diminuição de informação desse, desse nervinho que manda mensagem para a língua, tiver diminuída essa mensagem, isso vai alterar. Se um ossinho aqui do crânio, o, o crânio são feitos de várias peças, é igual um quebra-cabeça, eu brinco é igual um lego cheio de quebra-cabeças, se uma pecinha sair do lugar, todas as outras vão ter que se adaptar novamente, e se elas se adaptam de forma onde uma estrutura importante é, para sucção igual o vômito, é, também precisa se readaptar, essa, essa função de língua, palato, é, ióide, isso tudo vai alterar, então, a sucção pode, sim, ter uma, uma disfunção na sucção por questões de alteração estrutural, é, é, tecidual por forças mecânicas. Quando eu falo mecânicas, não necessariamente instrumentais, tá? Eu falo de um todo. E isso vai atrapalhar a sucção. Então, a gente precisa ajudar esse corpinho a liberar esse, essas tensões. Eu, eu brinco com os meus pais, que são nozinhos. Eu falo assim, imagina um monte de nozinho. Igual aqueles brinquedinhos de... É, como chama aqueles assim? É, de teatro. Gente, esqueci. Marionete. Marionete. É, são vários fiozinhos ali. Cada um com seu nozinho. Se um nozinho trava, vai atrapalhar a função do outro. Eu preciso uhum. destravar todos para que a função fique perfeita. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar ver onde está tendo algum, algum local que está travado, que está com um nozinho ali que está atrapalhando o resto do corpo de executar a função e sobrecarregando outros sistemas. E vou tentar ajudar esse bebê junto com a consultora de aleitamento, junto com a Fono, porque muitas das vezes a gente, precisa de, né? a gente sempre precisa de todo mundo trabalhando ali junto. Então, cada um faz um pouquinho. A minha parte, eu falo, gente, a minha parte é... Deixar esse corpinho livre de tensões para que ele tenha uma função legal. Porque se ele não tiver uma função legal, ele não vai mamar bem, ele vai machucar o peito da mamãe, vai dar as fissuras, vão dar as feridas, porque ele vai ter que compensar com aumento de força ou então vai morder. Aquele bebê mordedor morde, segura o peitinho da mamãe lá, né, o mamilo, para poder conseguir executar a sucção. Então, assim, são várias questões que podem trazer devido a uma disfunção, que vão gerando outras. Então, as, tem que conseguir as, entender isso tudo. As mães que chegam até você, normalmente elas são encaminhadas pelo pediatra, pela consultora de amamentação, ou elas vão por conta própria. E quais que são os sintomas mais comuns dos bebês? Que levam até um, um osteopata? Sim, é, eu, eu falo que a pandemia, ela foi um marcador para algumas coisas. Eu falo que de tudo que é ruim, tem um lado bom. Eu nunca acho que tudo é ruim 100%, eu sempre tento ver coisas boas em tudo. Antes da pandemia, a maioria dos, dos pacientes, a pandemia assim, é, até 2019 meio de 2019, a maioria dos pacientes que me procuravam era por demanda das mães. Porque elas às vezes... A mãe mais... fala pra outra e uma olha, mãe fala pra tem uma outra. coisa aqui que é legal Sim. demais. Os grupos de mães são muito importantes por isso. Porque ali você, você divide o, o, o, o seu sentimento, a sua angústia, a sua dúvida. Uma cresce junto com a outra. Eu sempre brinco assim, só tem que lembrar que não é receita de bolo. Cada criança é única. A gente não pode... É porque o filho do fulano fez... O meu filho não tem isso, não. Cada um é único. Não cobre dos meus pequenos. Então... É, antes eram sempre as mães... Que, às vezes ficavam é, ficava insatisfeitas ou percebi que mãe percebe tudo né que as mãe é fantástica né? mãe vê tudo <risos> e aí pensava se assim, não tem alguma coisa às vezes o pediatra às vezes falava, não isso pode passar principalmente alteração craniana depois de seis meses volta ao normal e tudo mais então ela vinha de demanda a grande maioria assim, 80 vinha das mães era as mães que que delas mesmo de 2000 final de 2019 até hoje, e com a pandemia, é, minto, 2019 eu passei de alguns congressos, é, com, não como cardio-extratório, como com a parte da osteopatia. E aí, outros professores, foi em 2019 o Break Connection, foi o primeiro que eu participei internacional e que eu consegui falar da osteopatia pediátrica. E aí vários profissionais então começaram a, olha, ó, oh, tal, tem isso aqui, e, pro... e começou a entrar em contato comigo para entender. E muitos pacientes voltavam no pediatra, aí o pediatra falava assim, ué, engraçado, ia estar tá diferente mesmo, melhorou. Nossa, peraí, é... parou o refluxo. Então eles, o que você fez? Ah, eu levei no osteopata. Aí esses pediatras entravam em contato comigo. Então, assim, foi muito legal porque isso foi acontecendo. E no ano passado, com a pandemia, a, a, o meio de informação foi é, rede social. Apesar que eu não sou tão ativa, né? <risos> foi rede social. Mas a rede social trouxe muita informação e desinformação também. Mas muita informação legal, muitos profissionais legais. E as pessoas começaram a entender que existem outras formas também de tratamento para agregar. que a sapatia não é milagre, né? Ela agrega. E aí, é... desde o ano passado, começou a... a vir mais dos pediatras e das consultoras de... de aleitamento. Então as consultoras começaram a ver... Porque começou a aumentar demais a questão de disfunção de sucção. E, come... e com a pandemia está tendo um índice maior assim, de bebês que estão nascendo com mais disfunções e aí é, eu acho que é porque as mulheres estão mais paradas mais mobilizadas eu acho que é falta de movimento é mais parada sentada o estresse né então é uma acho, somatória a de é coisas mais parada né atividade física né mas sem mundo em home off trabalhando no computador sim o tempo inteiro e o estresse né então isso começou a gerar mais questões não que não tivesse antes mas aumentou um pouco mais e a partir do momento que eu consegui ir levando essa questão da osteopatia né de levando é, levando para as pessoas né, o que, que é a osteopatia quando comecei a ser convidada para alguns congressos, palestras e assim eu consegui ir apresentando, que eu falo que eu tinha que mostrar o que, que era osteopatia que era mais uma forma, que muitos fisioterapeutas não conheciam Você tá me dando é só muitos colegas diretos meus não conheciam e aí com isso é, começou então outros profissionais a, a encaminhar o, aqui no Brasil, Kedi é longe de ter uma realidade que eu gostaria que eu gostaria muito que chegasse a ser igual é na Europa, né? Assim, eu hoje num, né num local que é, é, é a essência, né? O nascimento aí é, na Europa. O, o osteopata faz parte da sala de parto, nasceu, passa em todos, assim como passa em todos, passa no osteopata. O muitas crianças acompanham o osteopata igual faz o acompanhamento no pediatra faz o acompanhamento no osteopata ele tem o seu pediatra e tem seu osteopata um não são coisas distintas mas que um complementa o outro então é no Brasil ainda está longe dessa realidade porém eu tenho eu, né de um ano e meio para cá eu tô tendo assim um, um prazer de receber às vezes gestantes tipo 34 35 semanas que entram em contato comigo para poder agitar, garantir sua vaga. <risos> com a idade, tipo assim, com a, o, a data provável do parto tenta por uns 10 dias que eu falo: olha, quem decide é o bebê, vocês não vão inventar, não, deixa o menino resolver. E aí ele, eles, né? Tá tudo certo, tudo bem, deixa seguir, né? Aí elas tentam, mais ou menos dentro do, do, da data prevista do parto, agendar, independente de ter alguma coisa. Porque a osteopatia não é tratar depois que já tem. Ela, primeiramente, que ela é prevenção. É prevenção. Porque nada melhor do que o bebê que chega para mim e eu falo assim, show! Vou te ver daqui a um mês só pra gente acompanhar. Que legal, né? Isso é uma coisa que a gente está trazendo para o Vila Kids, né, Renata? A gente está agora Sim. reestruturando a pediatria lá da Vila, né? E a Renata chegou num excelente momento, assim. Quando ela chegou, eu falei, Renata! A gente não tem horário, a gente não tem sala <risos> Não foi? Foi Olha, o consultório, a gente só tinha um consultório de pediatria Eu falei, olha, a gente tá com problema aqui Porque tá chegando uma pediatra, não tem sala A gente não sabe se a gente atende à noite O que a gente faz aqui? A gente tá com um projeto de expansão aqui Você quer chegar e atender em qualquer lugar Enquanto a gente, <risos> a gente faz a obra? Não, não, chego e me instalo aqui até a gente fazer a obra e aí a gente está terminando a obra do Vila Kids, mas nossa ideia é realmente isso, é integrar a osteopatia como parte desse atendimento multidisciplinar para o bebê, né? porque a gente, eu como médico, eu sempre entendi que o médico é um pedaço do atendimento, né? o médico está ali para pagar um incêndio, mas o, a prevenção, a, a, o cuidado à saúde não é tratar doenças, o cuidado à saúde é prevenção, é promoção de saúde, é bem-estar, né? E quando a gente pensa no bebê, que é o começo da vida, é... é, é... Promover bem-estar pro bebê, conforto, amamentação de qualidade pra mãe, pro bebê. O bebê, imagina um bebê sentir desconforto nos primeiros dias de vida. Né? Isso é admissível. Então, tudo que a gente puder oferecer para dar conforto pro bebê e pra mãe também. Porque um bebê que tá confortável, tá feliz, tá relaxado, a mãe também vai ficar Sim, feliz, bem. vai ficar confortável, vai ficar relaxada. Então, assim, quando eu conheci a osteopatia, eu apaixonei, falei, gente, o que, que é isso? Que eu não quero saber que como. Eu já achei que eu já conhecia tudo que existia. Então, a nossa ideia no Vila Kids, que a gente está inaugurando agora, provavelmente mês que vem, mês das mães, é trazer tudo que a gente puder oferecer de conforto para os bebês. O embasamento científico E a Renata encaixou super nisso Porque ela é super científica Super estudiosa E a nossa equipe de pediatras já se apaixonou A, a Lívia já conhecia a, a Renata já encaminhava E eu já conhecia por causa de vários pacientes Principalmente os pélvicos né? Que acabavam <risos> caindo Todos na mão da Renata Sim Mas já estamos vendo aqui vários elogios Aqui, ó Renata, não dá nem para ler não, gente Se a gente for aqui, vai acabar a live tem vários, vários, vários elogios aqui para Renata. Mas eu, assim, eu tenho uma dúvida, uma outra dúvida aqui, que é uma coisa que as pacientes me perguntam muito sobre a osteopatia, que é sobre cólicas. Uhum. Que é, assim, as coisas que as mulheres têm mais dúvidas e mais medo e mais insegurança, né, gente? Todas as grávidas eu tinha, tem um tira quem falar que nunca pensou nisso. A amamentação e cólica, né? E sono do bebê, eu acho que são os pilares. <risos> Sim. Né? Então, eu quero que você fale um pouquinho o seguinte, sobre a osteopatia e cólica. Você falou um pouquinho de refluxo aí. Uhum. Então, fala um pouquinho pra gente também de cólica, né, ah, Gases e aquela cólica que eu falo é do choro repetitivo por três meses, blá, blá, blá. O que que isso aí que a partir pode ajudar? É, o, o que eu falo é o seguinte, é, as cólicas, eu falo que existem é, dois tipos, né? Igual você já falou, tem a, a cólica do lactante, né? Ela é esperada em maturidade, vai ter, né? De, entre 15 e 20 dias começa a ter essa, essa troca, né? Essa descamação e vai ter a pura imaturidade do sistema mesmo, tem aquela cólicazinha. Tem a cólica por gases, por movimentação dos gases. eu brinco assim, meus meninos podem ser peidorreiro, gente. Eu adoro, adoro pum, adoro cocô, adoro arroz. Minhas mães falam, fala, adoro, bato palma, fico toda feliz. A criança, ela não tem problema ter gases. O problema é ela não conseguir soltar ou ter desconforto para fazer isso. Então, quando a criança tem alguma tensão visceral, ela vai ter esse desconforto. Então... É, é, como que a osteopatia vai ajudar? Aliviando essas tensões viscerais, porém, as tensões viscerais, é, lembra que é um todo? Eu não posso só olhar a parte visceral do o intestino, eu tenho que olhar a criança toda. O, voltando no bebê pélvico, bebezinhos pélvicos, aproveitando vou pegar essa e vou usar para todos, que ele, o bebê pélvico ele serve para vários exemplos, o bebezinho pélvico... Da mesma forma que sai a questão do refluxo da inervação, o nervo vago também inerva o intestino delgado. Se ele tem uma, é, um mau funcionamento da, da mensagem né, do, do, da, do nervo para o pro, pro órgão, isso vai ter um comprometimento. Isso é o que? Exacerba o aumento de cólica. E a cólica nem sempre é só no bebê novinho. As crianças, as crianças maiores, às vezes, que têm. Sabe aquelas brincadeiras que o povo acha inofensivas? Jogar uma bola na cabeça do menino que ele faz assim. Ou então, é, pegar o um menino e sacolejar. As pequenas lesões na região cervical, as lesões de chicote, pequenas lesões, independente se é assim ou se é assim. Isso gera comprometimento na saída de inervação na base de crânio. E isso vai alterar sono, vai alterar a cólica, vai alterar o funcionamento do intestino. Tanto na questão constipacional, quanto na, na questão de cólica. E o que, que o sapato vai fazer? Não liberar esse corpo. Eu tenho que tirar as tensões que estão levando a comprometer o funcionamento desse intestino, no caso das cólicas. Então hoje, por coincidência, teve uma paciente nossa, em comum, que veio lá de longe, que a gente conversou sobre isso, o bebezinho estava sem fazer o cocô. E aí ela me perguntou, ela falou assim, Ai, como é que eu faço? Eu falei, Olha, ele tem muita tensão visceral. Faz o para casa. Que a, a, eu perguntei para ela, ele está Ele tá fazendo cocô? Não está fazendo cocô com desconforto ou está com ou tá com ou tá feliz? Não, ele está com desconforto. Não. Então, isso são questões de tensões viscerais. Porque o fato dele não fazer cocô, o fato de ser pedorreiro, isso para mim não é oh, ok. Mas se ele tiver um desconforto, é porque ele tem uma tensão importante. Se ele tem uma tensão, imagina a mangueira do, é, de jardim. Imagina ela seca, ressecada, tensa. A água não vai passar com mais pressão ali? Não vai precisar usar mais pressão? É a mesma coisa. Se as alças intestinais, se, a pressão, se as, que as tensões viscerais estiverem aumentadas, o, o funcionamento ali do passagem dos gases o, e do conteúdo vai ficar mais difícil isso vai trazer uma contração aumentada da, da musculatura lisa e tudo mais e isso vai gerar cólica o que, que eu vou fazer tentar aliviar essas tensões diminuir essas tensões viscerais é, torácica porque nem sempre porque o problema aparentemente é, é intestino quer dizer que o problema está ali eu tenho que olhar o bebê como um todo e tirar essas essas tensões Outra questão, Kézia, é a disquesia. Às vezes, pa... tem bebê que passa, eu falo que passa na fila, né? Passa Fala em várias o que filas. que é disquesia aí, primeiro que ninguém sabe. É. Ah, a disquesia é a imaturidade... Sou eu não, que é disquesia, né? Tem gente que acha que sou eu. <risos> é verdade. A disquesia é a imaturidade do sistema nervoso central. É quando o bebezinho começa a... Sabe, ele torce, espreme, fica vermelhinho, torce, torce, torce, torce, depois de uns 20 minutos, meia hora, ele... pronto solta o pum, solta o cocô, ó, oh, passou. Isso porque ele não entende, ele, ele confunde ainda, ele não sabe a hora que ele vai liberar o esfíncter, a hora que ele vai fechar o esfíncter. Aí imagina se esse bebezinho que tem uma disquesia que, é, que é normal, né? Eu falo assim, é imaturidade, precisa do, o, o osteopata não tem o que fazer com a disquesia nem ninguém, porque é uma, um amadurecimento, Sim. né? É o tempo. Mas a gente pode dar conforto para isso. Que se a criança tem uma disquesia com desconforto, é porque ela tem algumas tensões que estão sendo. que está sobrecarregando esse corpo. E se você tira essas tensões, ele pode espremer. ele não vai nem espremer tanto. ele só vai ficar. um, um, que ele, a criança tem, né? seus reflexos. e vai soltar feliz. Porém. Se ele tiver tensões viscerais importantes, ou tensões torácicas, ou qualquer outra parte do corpo que comprometa a função é, visceral, intestinal, isso vai trazer um desconforto para ele. Ele vai chorar além do normal. Ele vai. Na hora que os gases começar a movimentar ali, imagina os gases movimentando, ele não abre os fintos, o esfíncter, não sai, e não, não sei se você fica e volta, dói. Então ele vai ter um desconforto. Então a gente, na disquesia. A gente vai atuar, assim como na disquesia, com algumas questões viscerais, a gente vai atuar é, ajudando esse corpinho a ter o seu movimento. Ajudando esse corpinho a, a ter o seu funcionamento normal. Se ele tem um bom funcionamento, se ele tem um, a sua movimentação fisiológica normal, ele vai passar beleza. Mas se ele não tem, ele vai ter um desconforto maior. Alguém falou sobre é, a PLV, eu acho. É, a criança ainda tem mais questões ainda, né? Porque eu falo assim, que ela ainda tem as questões de, de irritação desse intestino por, devido à alergia, né? Então, isso tudo gera tensões na, na, no sistema gastrointestinal. E se gerou tensão, vai gerar é, compensações, vai gerar desconforto e, é, e é, um, é, um, é um ciclo, né? A gente tem que cortar esse, esse ciclo, senão ele vai vai só aumentando Renata e quando começar a fazer o acompanhamento com osteopata então eu falo que começar a estar tá grávida já pode começar que eu falo com todas as minhas mães. as perguntas que eu faço fez fisiopélvica fez fez que eu pergunto que a minha esperança é que eu ouço também assim fiz também fez osteopatia de saúde da mulher fiz por quê? Não, é como muito... é que é osteopatia na saúde da mulher? Como é que é isso? Então, inclusive eu tenho a, é, a Núbia aqui em Belo Horizonte, eu sempre encaminho meus pacientes para ela, assim, da saúde da mulher. A Núbia é amiga do Norton? A Núbia Ela sei. é futurista também? Não. Ah. Não. Aí, é, a osteopatia na saúde da mulher, ela trabalha... É, tô ajudando esse corpo, preparando esse corpo, assim como a Júlia faz, só que são coisas diferentes, tá? Ela trabalha esse corpo, preparando esse corpo para poder receber essa nova é, realidade, né? Tirando as tensões as, e as disfunções que esse corpo acaba é, sendo gerado por necessidade de uma nova adaptação. E isso é bom para o bebê, porque se a mãe tem uma... uma, uma mobilidade uma movimentação uma diminuição de tensões durante essa gestação o meu bebê consegue também repercutir nele ele vai ter um pouco menos de questões mecânicas aí então tem muitas mães minhas que que vieram por exemplo da anúbia que os bebês chegam para mim só oh, ok assim claro não depende de outras questões né? que tem coisa que independe de qualquer um né eu faço assim, coisas que a gente não tem o controle é, então, Mas por exemplo, ganhei bebê Meu bebê não tem nada eu Isso, já posso é isso que ir. eu ia falar Pode, a gente espera Fora essa pandemia que tá complicado Mas mesmo assim, né? a gente é, sempre tenta A gente tem todo o critério, né? Que a gente segue tudo direitinho Faz tudo com segurança Para que é, ninguém seja é, Seja comprometido, né? Durante a consulta ou durante até a estadia tá? no, no, no espaço. É, eu falo que é nasceu levou. Qual que é o melhor melhor hora? Nasceu levou. Nasceu tá tudo bem, dá para sair e leva. E Não tem que esperar ter que eu alguma Posso coisa. levar quantos meses o máximo assim? Não tem. Qual que é a osteopatia? Osteopatia até para 100 anos ou mais de 100 Mas Você aí você tá até eu então eu teoricamente, eu sou osteopata pediátrico, teoricamente até 13 anos, mas a minha agenda é só é é bebê, né? bebê só então, a minha agenda vida. então, não é nem que eu, eu não pego. Não pego é porque é. não cabe na agenda. É. porque é RN, aleitamento RN, os bebês são prioridades então a minha agenda acaba sempre já ficando lotada deles eu atendo os maiorzinhos? atendo, só que eu atendo Geralmente é irmão de algum paciente meu ou então alguém que fala por favor atende algum pediatra manda fazer Renato eu queria que você olhasse eu atendo mas se eu também não tenho é, horário dependendo né? os pacientes em maiores ou não tem horário eu mando para colegas eu tenho uma amiga Mônica que agora também está vindo aí na pediatria então assim a gente tem que ir repassando né porque a gente tem que tem a rede de apoio, né? Também. Então, uhum. tem o Jean, que quando são os maiorzinhos também, questões esportivas, eu faço toda a minha parte pediátrica e quando eu preciso encaminhar para questões bem esportivas, eu encaminho. Então, assim... E tem um negócio que você faz lá na Vila, que você até me falou que você precisava dar a volta na maca, lembra? Sim. Que a é a mãe é, tá na maca da pediatria por causa da mãe. Me explica como é que é isso, Eu É porque o que acontece? É, como... 99% dos meus são bebês, 100% são bebês, mas os 100%, ai, 80% são de RN a seis meses, as minhas mães às vezes têm muitas questões, porque nós como mulheres já temos questões hormonais, já temos é, as questões do puerpério, e com a pandemia piorou mais um pouquinho, e às vezes nasce o bebê e as pessoas esquecem da mãe, né? E a mãe, às vezes, precisa ali daquele colinho também, né? Precisa do, do aconchego. E eu, se eu pudesse pegar todas elas e trazer para a minha casa, eu falo que eu queria fazer isso. Tem hora que eu quero pegar no colo e trazer para a minha casa. Okay. Assim, entendeu? Então, eu sei que as questões emocionais da família como um todo, mas em especial a mãe é um elo maior, assim, desculpa os pais, não que eles não têm cordão, mas a mãe tem um, um cordão ali mais, sabe, mais forte ali as questões emocionadas interferem diretamente nas questões dos meus pequenos e às vezes para que eu consiga ajudar os meus pequenos eu preciso através delas que é, é eu fiz vários cursos dentro da osteopatia dentre eles eu fiz também a osteopatia pediátrica uma parte que a gente trabalha a parte é, fluídica do corpo da gente mas fluido de, de fluidos mesmo arterial venoso que isso é uma das leis da osteopatia da osteopatia lei da da artéria então eu tento trabalhar a parte do crânio, tentando ajudar a, a, a, a ver como tem essa movimentação dessa parte fluídica do crânio, que durante um puerpério mais pesado, durante uma depressão pós-parto, durante uma questão mais importante, emocional, a, a mãe fica com essa movimentação, lembra que tudo é movimento? Fica com essa movimentação diminuída, e com isso a hipófise altera, se a hipófise alterou, o que é que altera? Altera tudo, alterou o hormônio, altera tudo. E aí, se, não tem, se altera tudo, altera aí também, meu citou, altera tudo. Então, eu preciso que essa mãe esteja feliz, eu preciso que ela esteja bem, com a movimentação boa. E eu tento colocar ela na maca para poder ajudar, de alguma forma, a, com essa movimentação. Com que ela entenda né porque eu, eu tento entender o corpo dela eu não atendo adulto então é só para ir eu só ponho com esse intuito de tentar ajudar a ver como tá essa movimentação e ajudar ver se eu consigo ajudar e se eu consigo ajudar o, o meu bebê vai ser ajudado. se essa mãe fica bem ele também fica bem. foi muito legal achei muito legal isso sim eu falo que a criança ela é ela é um todo. E a família é, é a peça fundamental. Então, tanto para o bem-estar da criança, independente de precisar de alguma coisa ou não, e quando está em tratamento. Porque às vezes eu brinco com meus pais assim, eu não gosto de enxugar gelo. Eu gosto, porque é, é, às vezes o pessoal fala assim, ah, quantas consultas vão precisar? Eu falo, não sei. Você vai desamassar a cabeça do menino? Não sei. Eu falo, assim, oh, eu sei o seguinte, eu sei que eu vou fazer o meu melhor, e eu tento ser o mais assertiva possível. Só que para isso eu preciso de ajuda de vocês. Somos uma equipe. E como equipe, é, cada um tem a sua função. Então não adianta nada trazer para mim meu pequeno ou minha pequena, eu trabalhar ele todinho, ajudar da forma que eu preciso, tirando essas tensões, esse corpinho, se ele for para casa e vocês não seguirem as minhas orientações. Porque eu vou enxugar gelo, nós vamos enxugar gelo e a saúde do nosso pequeno vai ser comprometida. Então assim, a família tem um, um, uma, uma importância gigantesca, sabe, na, na, no tratamento. Porque se ela não acreditar nesse tratamento e se ela não seguir as orientações, não vai dar certo. Uhum. Porque a gente vai enxugar gelo. E aí eu falo, tia Renata não gosta de enxugar gelo <risos> e, e, e o bom que as, as minhas mães e meus pais Eles são assim, fantásticos assim, sabe Somos equipe mesmo E aí junto ainda com os pediatras Com a consultora de aleitamento Com as ONU, Assim, fica lindo Porque é flui, sabe? A gente consegue discutir o caso E a gente conversa é, com os pais Conversa é, todo mundo A Vívia, é, o Vila Foi através da Vívia e da Camila, né? que eu conheci, assim, né, que me conheceu. E a Vivi, eu lembro, a primeira vez que eu liguei para ela, que a gente estava com um paciente em comum e eu liguei para discutir o caso. E assim, é legal isso, sabe, porque a gente consegue ver o, o, o andar da carruagem, né, ver o, o sucesso. A criança, ela é, ela é um todo, então a gente precisa ter realmente esse olhar, que é, cada um faz parte, é uma peça importante para poder... É a saúde da criança não ser comprometida Porque eu não penso em doença Eu vejo só a saúde Eu olho a criança, eu vejo a saúde, eu não vejo doença Muito bom Tô muito feliz, muito boa Muito boa a live é, isso, Eu fiquei muito nervosa ne Não, se você tá nervosa aí Tá fingindo muito bem E olha, a gente tá uma hora conversando aqui Nem viu o tempo passar nossa, muito interessante. Eu não posso nem abrir perguntas aqui porque não tem tempo. Oh. É, eu, eu, eu sempre falo assim: é, não espere ter alguma coisa para levar é, num osteopata. Existem vários osteopatas, né? É, no Brasil inteiro, eu tenho colegas no Brasil inteiro, é, eu atendo muitas pessoas que vêm de fora. E, e às vezes assim, antes da pessoa vir, eu, eu tento achar os na cidade, colegas próximos para poder atender, que eu acho desnecessário a criança ter um deslocamento, ter um estresse, né? Às vezes tem, ou, tem colegas na cidade da criança ou próximo, ou até mesmo aqui me como eu disse, né? Eu tenho a, a Mônica, minha amiga, que também agora está atendendo pediatria e é uma excelente profissional também então assim, eu sempre tento encaminhar é importante a gente conhecer todo profissional que a gente vai levar confiar a saúde dos nossos filhos então eu falo assim quando que leva nasceu levou mas procura saber se o seu profissional realmente está qualificado se ele realmente é, tem experiência com criança porque criança não é adulto pequeno uhum. Criança é criança, bebê é bebê, RN é RN. Uhum. A gente é recém-nascido, tá gente? Então assim, RN é recém-nascido. Então a gente tem que tratar de forma peculiar, tem que tratar é, como ser único e respeitando as suas é, peculiaridades dentro de cada faixa etária. Então infelizmente em toda a área a gente tem profissionais é, bons e ruins, e, às vezes, meus pequenos chegam para mim, às vezes, estrupiados. E aí eu falo assim, gente, procura saber realmente sobre o processo, sobre a experiência. É, todo mundo tem que começar uma hora. Então, é, nem todo mundo... É, eu tenho 15 anos que trabalho com pediatria. Nem todo mundo vai ter a mesma experiência que eu. E tem gente que vai ter mais do que eu. Porque tem outros osteopatas em Belo Horizonte mais velhos do que eu. Mas que trabalham só com pediatria, até então era só eu. Então agora estão vindo outros, mas procura saber sobre o profissional, pra não correr o risco, mas isso não só na osteopatia, nem tudo, para não correr o risco de a saúde do, do filho, é a maior riqueza da gente, ser comprometida. Então, levar nasceu, levou. E né, dentro do possível, Sem né? Assim, nossa maior risqueza, a gente tá falando sobre sua mãe, né Renata? Sim. Renata, hoje a gente foi encontrou lá na vila levou a filha dela uma maravilhosa gente uma Renatinha. <risos> a Renatinha Renata e minha chaveirinho e eu sempre falo isso gente nossa riqueza são nossos pais nossos sim. filhos a nossa família é nossa riqueza. sim sim e a gente tem que investir nisso tem. Tem que investir na saúde emocional na saúde espiritual sim. Né, em tudo que a gente puder investir. Então, a preocupação nossa ali da vila, dos profissionais, dos moradores da vila, então, é, é cuidar né, desde a formação intra-útero e depois continuar cuidando ali depois do bebê, da criança. Né? Não adianta eu preocupar só com a gravidez e o parto se eu não continuar cuidando desse bebê, dessa Sim. criança. Né? Seria hipocrisia se eu estivesse preocupando, ah, nasceu tchau, cai no mundo. Não preocupar em formar os pais, em ajudar os pais, segurar na mão dos pais e ajudar. Então, é, é, faz parte, a gente fala da missão do Instituto Vilamil, é nascer e crescer com afeto. Sim. A gente quer ajudar vocês também, é, ajudar a criar, a educar, a criar com saúde e com afeto também, né? nesse mundo que está cada dia mais desafiador. Então Sim. agradeço muito pela Renata, muita gratidão. Eu que agradeço. E, e tem assim a cara da vila. <risos> Eu que agradeço, Kézia, é uma honra para mim, eu fiquei muito feliz, foi o ano passado, né? não, 2019 né? que nós conversamos, foi 2019, foi. dezembro 2020 é... voou, né? Voou, e aí é... nós conversamos e tal, e eu fiquei muito honrada, porque eu lembro da nossa primeira conversa, que eu falei assim O meu sonho é disseminar osteopatia, e o meu sonho é que no Brasil a gente possa ter a mesma realidade que alguns isso. países na Europa têm sabe, de é, toda criança, o sonho maior é que toda criança pudesse ter acesso, né, porque a gente sabe que a osteopatia, é, é bom até falar isso, que muitas pessoas me perguntam, a osteopatia, plano de saúde não cobre, né, alguns planos fazem reembolso, mas a maioria não, é, não cobre, então é particular, e para que tenha um, uma qualidade de atendimento, uma qualidade de... Do que a gente, né? Do que eu posso oferecer a uma criança, eu preciso estudar. E eu gosto de estudar muito. Então, eu sempre estou envolvida bem. com muita não coisa. Pensei, estudando. É, e isso, é, isso gera custos. Então, não tem como. Às vezes eu falo assim, gente, é, eu, se eu pudesse, assim. Sabe, o meu sonho é assim. Eu, eu faço algumas, alguns projetos voluntários. É, eu fazia com a antroposofia o, lá em Brumadinho. É, atendo algumas crianças do que vem às vezes do ambulatório do do, do não do Ai, gente o, como aquele lá do. gente o, o tá não é Ai, gente, como chama aquele lá perto da delegacia ou de longo é do odilon que lá tem um ambulatório de, de aleitamento a Fernanda a enfermeira lá às vezes ela me liga tem criança da comunidade ela fala eu falo manda para ver Manda para mim. Então, eu, eu, eu não deixo de atender nenhuma criança. Mas o meu sonho era sim que a osteopatia, porque por mais que eu não deixe de atender, existe uma limitação. Né? É difícil. Então, meu sonho é que pudesse ser acessível a todos, porque são muitas, muitas crianças, todas nascem com alguma, com alguma disfunção, com alguma tensãozinha. A diferença é que umas conseguem resolver, porque conseguem ter um equilíbrio. Muitas não conseguem resolver e muitas não conseguem resolver desde o que nasce. E isso gera questões lá na frente. Então, meu sonho é que pudesse todas as crianças realmente, sabe, ter a oportunidade de ter um profissional um osteopata assim como outros, né mas eu tô falando da osteopatia né é, fizesse parte né do, do principalmente do primeiro ano de vida que é muito importante são muitas aquisições motoras muitas aquisições cognitivas e que isso gera por si só tensões normais de desenvolvimento que a gente precisa ali ajudar aquele corpinho que criança que não cai que não vai que a gente protege mas que criança que não dá uma batidinha na cabeça né, então o que a gente precisa sim é ter esse olhar diferenciado e conseguir dar essa assistência é, contínua. Que os meus pacientes, quer dizer, só te contar isso: os meus pacientes, depois que eu dou alta, eu faço acompanhamento com eles no primeiro ano de vida mensalmente, e após o primeiro ano de vida, é cada caso, é um caso, eu eu vou vendo com qual frequência que eu vou ver, mas eu acompanho os meus pacientes. Então os meus pacientes maiores normalmente são meus ex-pacientes porque às vezes não há eu não consigo ter horário na agenda para pegar novos pacientes grandes. Mas os bebês, a lei tá, os bebês porque a minha agenda fica toda fechada para os bebês e, e RN. Muito mas é isso. Gente, agradeço todos vocês que estiveram aí conosco, a live bastante cheia. Agradeço a Renata, tô com bastante esperança, assim, da gente vencer essa pandemia e podermos ter mais lives, lives presenciais, né Renata? Ter mais no lives. sofá Renata, no mais sofá, sofá literalmente, né? Tomando chá lá na vila. <risos> né E vocês tiverem mais dúvidas, gente Escrevam aqui embaixo, vai ficar salvo aqui no IGTV Que a Renata vem aqui embaixo e responde vocês Tá bom? Um grande beijo pra todas E semana que vem nós vamos ter uma live Com a doutora Alessandra Celávolo Pra gente falar sobre reposição hormonal na menopausa Vamos agora de um extremo a outro Tá bom? Um grande beijo Um beijo, tchau. gratidão, Kézia, muito obrigada Gratidão